Olá, hoje estamos aqui com Leonardo de Moura, Senior Principal Researcher. Como é que a gente traduziria traduzir isso para o português? Pesquisador Principal Senior? É, é, é eu acho que eles usam um pleno também, né? Eu acho que é o equivalente do pleno que chama no Brasil. É. É. Na, na Microsoft Research, certo? É. é. Na, na sede em Redmond. É, é. Então, muito obrigado, Leonardo, por ter aceito aqui esse Prazer. convite. É, como eu estava falando antes com você, primeira coisa, uma coisa que eu acho que eu não falei com, com você é assim, que eu, eu dou aula de lógica para computação para os alunos de primeiro ano, há muitos anos já, desde 2008. Uhum. E aí eu sempre falo de você, de explicar o uhum. um contexto, que eu falo assim, olha, existe um, um cara que trabalha com lógica e a Microsoft paga o salário dele, né? Então, <risos> isso aqui é importante para vocês também. Mas aí... É... A, a primeira pergunta que eu, que eu quero fazer, né? É, em primeiro lugar, se você quiser se apresentar, falar mais alguma coisa sobre você e contar para a gente como é que você começou na área da computação. É, é. Eu sou a melhor forma de me descrever, eu era me aquele garoto que gostava de jogar. Eu comecei em computação porque eu queria fazer meus próprios jogos, né? Uh, eu era vivia para isso. Eu com 12 anos já estava sempre querendo fazer jogo. É, é, é, e também tinha aquela coisa de... Eu vejo muito com pessoas jovens, assim, ah, não gosto de métodos formais, não gosto de lógica, não gosto de matemática, eu quero só aprender a hackear computador. Eu era bem esse estilo, né? É, é, é, é, e super arrogante também. Eu me lembro quando eu quis entrar na faculdade, eu ia fazer, na verdade, física. Minha mãe falou assim, Ué, mas se vive usando computador, você não vai fazer informática? Eu sei. Não, não, mãe, eu sei tudo. Eu vou fazer física porque de informática eu sei tudo. Eu não sabia nada. Até, até hoje dá vontade de rir. Até hoje eu vejo assim, uau. Eu acho, é, é, se eu olho cinco anos para trás, eu falo assim, uau, não sabia nada. Eu achava que sabia muito, eu não sabia nada. Ah, mas é, o que me atraiu mesmo foi... Programar, eu adoro programar. Eu não digo que eu sou matemático, lógico. Eu sou micro, é a melhor definição que tem para mim. Aí eu fui para a PUC, fiz toda a minha graduação, mestrado, doutorado, fiz tudo lá. Tenho meus colegas até hoje, eu tenho contato com eles o meu orientador eu tive dois orientadores durante o doutorado mas foi isso foi uma conjunção de fatores quando eu cheguei eu não o meu doutorado não foi em lógica era análise de programas mas calhou de um colega meu tava num lugar chamado SRI, no, nos Estados Unidos, que é Stanford, era chamado antigamente Stanford Research Institute. Uh, ele estava fazendo um doutorado sobre isso lá. Aí um dia, perguntando assim: olha, a gente tá querendo contratar gente? Quem conhece? Se vocês conhecem alguém, meu amigo levantou o braço e falou assim: eu conheço um cara lá no Brasil. Aí ele, ele me falou: eu, eu fiz a entrevista, eles me chamaram. Aí eu fiquei cinco anos e meio lá no SRI. Aí que eu comecei a, a mudar. Eu fui para fazer é, análise de programa, é, model checker. É. Aí passou um tempo eu comecei a ir. O SRI tem uma tradição muito de provador de teorema. Né? Aí eu comecei a trabalhar com provador de teorema. Aí Até que o um, um, meu gerente antigo na Microsoft, um dia ele visitou o SRI e falou assim, você quer vir? Eu falei, é, Quero, quero. É, é, na, eu, o SRI é na Bay Area, nos Estados Unidos. E, e, é, é muito caro. E o SRI é uma situação sem fins lucrativos. Não dá nem para comparar com o salário do Google, que, ou Facebook. É muito difícil sobreviver trabalhando para um trabalho desse tipo, que é você pesquisador sem fins lucrativos. Ah, então, é muito difícil ah, viver lá. Aí eu fui para a Microsoft, aí foi Z3, Lean, fui indo, fui indo. Mas sempre me divertindo muito. O pessoal pergunta qual é o seu objetivo, me divertir. Muito bom. Mas uma curiosidade que é, eu, eu fui pesquisar um pouco sobre você, né? Eu uhum. vi que você fez o doutorado lá no, na puc Rio, né? Você falou, em primeiro lugar, eu, talvez não tenha ficado claro para todo mundo, mas você fez graduação, mestrado e doutorado na puc Rio, mas além disso em ciência da computação, não foi? É, foi, foi. tudo ciência da computação. E, e você fez a, a sua tese de doutorado em análise de programas, que também foi meio difícil, mas eu até consegui entrar, achei um lugar onde está tá lá ela em PS, né? girei para PDF <risos> consegui visualizar, né? Aí, dá dá para ver ainda. Mas assim, é, é engenharia de software, porque o seu orientador foi é. o Carlos Lucena, o é. coorientador, mas o seu coorientador já foi o Edward o é. Hollister, é, é, é, é, né? É. A gente conhece como Herman, né? Foi é. Que, é. Isso aí até, até eu, eu observei uma curiosidade que ele, o, o Herman esteve na minha banca de mestrado, né? Muitos anos Uau. atrás, Uau. em 96, né? Mas, enfim, dentro da engenharia de software, a sua tese de doutorado já foi um pouco mais formal, digamos assim, diria que foi, talvez... Foi, foi, foi. É, o Herman é um grande amigo meu. Até hoje eu tenho contato com ele. Eu fui muito pressa, indo mais para essa parte formal por causa do Herman também. É, mas com certeza teve já. Então, foi mais ou menos por aí, quer dizer, você não uhum. trabalhava diretamente com lógica aplicada à educação é. na graduação? Não, não, nem no mestrado, doutorado, é, provador de teorema, nada disso fazia. Então, para já, já começar a, talvez não, a gente não está seguindo a ordem cronológica, mas uhum. é, talvez uma ordem cronológica inversa, você poderia explicar para as pessoas que nos escutam o que é o Lean? Tá. O, o, o Lean, é, é, é, você pode ver como um provador de teorema, você pode definir conceitos matemáticos, escrever programas, e você também pode é, provar propriedades sobre esses programas, propriedades sobre suas definições de matemática. A, a, a gente vê os seguintes pilares. Por que a gente faz o um projeto? Né? Tem alguns pilares que a gente tenta a, a, a, puxar na Microsoft. Um, a parte matemática, suportar a matemática. Uh, a gente acha, e tem uma coisa que a gente chama de trust bottleneck, que é o que seria o gargalo da confiança, tipo, é, o, em português. Mas a ideia é que esse gargalo está em tudo que é lugar. Um colega nosso, recentemente, ele escreveu um artigo, tinha 70 páginas, a, a maior parte do artigo era uma demonstração de um teorema novo, que ele demonstrou. Aí o artigo foi rejeitado e a rejeição foi, olha, é, seu resultado é muito interessante, importante para a área, mas a gente não tem como verificar esse resultado num tempo viável. É, é muito grande a sua demonstração, não tem como checar. É, rejeitado o paper. Né? Então, é um paper que, teoricamente poderia ser importante, mas foi rejeitado porque não tinha uh, poder uh, humano de checar essa prova manualmente. Né, que ele tinha feito. Em matemática, você também acha, por, por exemplo, a, a, tem essa conjectura ABC, né, que é famosa, que tá em, em 2012, um matemático japonês uh, propôs uma prova, ele é um cara super sério, até hoje está em aberto essa prova. Uh, depois a gente vai provavelmente falar do Peter Scholz, o Peter Scholz é uma das, uma das pessoas que acha que, que a prova está incorreta no Imperial College tem matemáticos que acham que está correto, ou que tem grandes chances de estar correto, mas, de novo, é um resultado importante que está aberto há quase 10 anos depois de ter tido a prova. Em física, outro dia eu estava assistindo o podcast do Lex Friedman, ele tinha um físico teórico no podcast, aí ele estava falando assim, ah, as novas teorias do Big Bang são incríveis, mas a matemática, ah, eu acho que tem um buraco lá dentro. Ele falou assim: ah, ninguém, tem gente que diz que já foi resolvido os buracos, mas eu acho que não tem buraco. De novo, uma teoria que é importante, mas está sendo. Está tendo dificuldade em aceitar o resultado. O Herman, mesmo, você comentou do Herman, ele tem um resultado agora importante. Também. Está há anos já lutando para tentar que o resultado seja aceito. De novo, esse problema da confiança. A complexidade está aumentando muito. Não só dos nossos programas, dos nossos teoremas, das nossas teorias em física, em várias áreas. Aí eu faço até uma brincadeira, até em ficção científica a gente fez. Eu não sei se você não foi em ficção científica, mas tem essa nova série Foundations. E na Foundations tem um dos episódios: tem uma garota, ela é de um país, de um planeta pobre, esse é no futuro, tipo 20 mil anos no futuro. Ela provou uma conjectura que estava em aberto por 500 anos. E não foi aceito, porque ela é de um planeta pobre. Ela é uma menina é, jovem. É, aí, mais nisso, aparece o holograma do cara, que é o Big Shot da época, falando assim: olha, eu chequei a sua prova, ela é correta. Now todo mundo vai aceitar porque eu estou dizendo que é correta. Mais ou menos isso: é que ela precisa de alguém respeitado para a demonstração ser aceita e isso você vê na ficção científica isso é 20 mil anos no futuro e eles acham que esse problema que existe hoje ainda vai existir 20 mil anos no futuro uma das coisas que a gente acredita no Lean é que com o Lean você consegue resolver esse trust bottleneck então seria esse pilar da resolver o trust bottleneck que você consegue fazer evitar esses gargalos de resultados que ficam em aberto durante anos porque as pessoas não conseguem checar o resultado porque a complexidade é muito grande. Outro pilar que eu acredito muito, é, que eu já vi muito é, em educação, eu conheço toda hora eu encontro é, jovens que são muito bons, incríveis, né? eles são às vezes melhores do que profissionais estão há anos no mercado, eles aprenderam sozinho a programar, sozinho. É... Em matemática é muito raro, por exemplo, quando eu era, estava é... na Uh, antes de entrar na faculdade, no, no, no segundo grau, eu não sabia o que era uma prova. Uh, eu comecei a aprender no finalzinho, no último ano do segundo grau, aí ficava sempre aquela dúvida, isso é uma prova válida, isso não é, qual o escopo? Aí me dizia, isso que está errado, você não entende direito, é, é muito vago. E você precisa ter um, um mentor nesse tipo de situação. Eu acho que uma ferramenta tipo língua, você, do mesmo jeito, todo mundo... que que consegue aprender a programar sozinho, seguindo o tutorial, brincando com o interpretador, ele consegue aprender matemática, provar teoremas com uma ferramenta tipo. Eu acho que a educação tem um valor. Teve uma época que eu falava assim, não, não, a gente vai conseguir resolver o problema de educação em matemática. Uma amiga minha que ajuda no projeto falou assim, não, pô, pô cara, porra, o problema é muito maior do que isso. Tem problema econômico, professores, você consegue, no máximo, resolver. Você consegue achar um monte de nerd que nem você, você consegue resolver o problema desses caras, que eles não têm acesso à educação. Nerd que nem você, você consegue resolver, mas não diz que você vai resolver o problema da educação. Então, tem esse pilar da educação. Outro é a parte de inteligência artificial. Por exemplo, a OpenAI... Um dos objetivos da OpenAI, uma companhia famosa aqui nos Estados Unidos, que está fazendo muitos avanços na inteligência artificial, um dos objetivos dele é chegar ao AGI, que é Artificial General Intelligence, que é a ideia que você está conseguindo criar uma inteligência artificial que é genérica, é como se fosse equivalente à inteligência de um ser humano. e Se conseguir chegar nesse ponto, vai obviamente superar o ser humano. O objetivo deles é esse. Mas aí aí você tem um problema sério se você acredita nisso. Ou, se, mesmo se você não acreditar no AGI, você acredita assim, ah, eu vou começar a sintetizar programa, que nem agora tem esse é, é, copilot da, da Open EGI, o GitHub, com é a Microsoft. É, você está começando a sintetizar artefatos. Como é que você sabe que os artefatos estão corretos? Né? É, como é que você sabe do que o que está sendo sintetizado tem as propriedades que você quer? Né? Então, a OpenAI acredita piamente que matemática formal é um ingrediente para chegar no ADI. E eles usam o Lean, estão construindo ferramentas de inteligência artificial no topo do Lean. Então, tem esse, a Microsoft tem o mesmo interesse, Facebook AI tem o mesmo interesse, Google, todo mundo acredita que matemática formal tem essa importância em inteligência artificial. E o último pilar é a parte de verificação de software. Né? Uh, até hoje, uh, na Microsoft, a gente está mais, pode dizer, com certeza, mais de 20 anos e, no, e, e a comunidade há mais de 50 anos tentando fazer verificação de software seja prática, as pessoas consigam provar propriedades dos seus programas. Uh, hoje em dia, economicamente, é, é, praticamente é viável, mas economicamente não é viável para tudo, só para software muito crítico. Por exemplo, em criptografia, uh, a gente. Trabalho com isso no meu grupo, tem muita gente que faz, verifica protocolos. Mas esse tipo de... É tão custoso hoje em dia que funciona muito bem para projeto. A especificação é bem clara, por exemplo. Esses protocolos de comunicação, é bem definido o que, é que eles têm que fazer. E como é tão crítico a corretude deles, vale a pena investir e verificar se eles estão corretos ou não. Mas se você está num domínio é, onde os programas, a, a especificação não é clara, é, é muito difícil hoje em dia, porque você tem, em vez de você fazer você ficar mais produtivo, você fica menos produtivo. Mas hoje em dia a gente está investindo muito em, em matemática formal, porque essa é uma comunidade... Que adora esse tipo de tecnologia. tipo Hoje em dia, pelo menos, a gente está ganhando momento de, nessa comunidade. Enquanto que, com desenvolvimento de software, é, por causa que é muito custoso, é, é, é só nessas áreas críticas que funcionam. Então, um dos nossos sonhos é a gente vai puxar ficar puxando nessa área que a gente tem uma comunidade que adora, que é a comunidade matemática. E um dia, talvez, no futuro, uh, seja também uma realidade para a verificação de software. Então, esse é o contexto do Lean. Muito bom. Mas sobre essa questão da, da comunidade de desenvolvedores de software, eu, eu, eu descobri até recentemente, para ele ter um podcast de um estudante doutorado brasileiro, acho que ele até falou uhum. que conhece você, o Pedro, acho que é Pedro Abel, é Type Theory for All. Tem... Uhum. Tem várias outras iniciativas, tem um, tem um grupo no Discord de, de brasileiros só sobre, é, de, coordenado por dois professores da Federal do ABC, que é a universidade relativamente uhum. nova, não existia na época que você saiu do Brasil, mas ali perto de uhum. São Paulo, né, no, no ABC, que eles vão dar um curso até de, acho que, como é, de, tipos dependentes, não, é... é. Eu acho que é isso em que na começando semana que vem, na né? semana que vem, que a gente uhum. está gravando hoje, 23 de novembro. Enfim, uhum. eu, eu tenho visto o um, um, crescer um pouco o interesse no pessoal de desenvolvimento de software. Mas aí ficou a minha dúvida de alguém que só semana passada já tinha ouvido falar, claro, do, do Lean, do Z3, mas é, só semana passada disse: Não, Vou instalar aqui, foi super uhum. fácil de instalar, o, o Ilan, né, uhum. ótimo. Tem uma coisa assim, o um, um, que aconteceu até ontem, quando eu estava gravando o um vídeo, que. Ah, o, o servidor caiu. Eu disse, que servidor? Eu não, não sabia que servidor. Mas a, a minha dúvida é: porque o Lean está tá dito agora nessa versão 4 do Lean, que o Lean é um provador de teorema interativo e uma linguagem de programação funcional. É. Era assim no Lean 3? Primeira pergunta, não. era assim? Não, não. A gente, no Lean 4 a gente decidiu, vamos implementar o Lean no Lean. usando o Lean. Ah. Uh... Por dois motivos. Tem um que é, você puxa o limite do sistema fazendo isso. Assim, uh, a gente vira o usuário. Por exemplo, eu, Sebastian Ulrich, que é o meu principal colaborador, uh, uh, por a gente estar tá implementando linha usando linha a gente vira o usuário também. Que a gente também usuário, mas não era aquele usuário que está usando direto, né? o sistema. Agora não, a gente usa direto, a gente programa só em Lean. Raramente a gente usa C. Então, isso aí tem essa vantagem, que você vira usuário, então, automaticamente, você, você sabe qual é a experiência do usuário, né? porque você também é um usuário, você quer melhorar todas as ferramentas, mas o, mais, o principal motivo foi a extensibilidade. No Lean 3, a gente é, permitiu que os usuários Criassem é, procedimentos de prova, auto, automatizassem as demonstrações deles, escrevendo programas em Lean. Ah, isso daí foi. I think, o Lean explodiu depois que a gente adicionou essa possibilidade. Porque agora, você não precisa, para você conseguir estender o Lean, suponha que você é matemático, você já está aprendendo uma linguagem que você provavelmente nunca usou, que seria o Lean, que é baseado em tipos dependentes que você mencionou, você já está tendo esse obstáculo. Não, suponho que você para conseguir configurar, estender o Lean, você tem que aprender outra linguagem. É, não é é, é, é... é muito. Aí você pensa assim, ah, mas isso é só um detalhe. Não é. O que a gente viu no Lean 3, isso não é só um detalhe. A conveniência de você poder estar escrevendo ali sua demonstração e ao mesmo tempo misturado naquilo, as extensões do Lean... Isso daí a gente viu que era muito poderoso. A, a, a comunidade, eles, eles me surpreendem. Toda hora eu fico surpreso com o que eles fazem, com, eles conseguem. Um, um, um, tipo, a gente deu uma sementinha para eles, eles conseguiram fazer um negócio imenso no topo dessas extensões. Mas o que poderia ser, podia ser feito no Lean era bem limitado, tinha uma quantidade de, de, de extensões que você conseguia escrever usando o Lean. No Lean 4 a gente assim: não, vamos escrever o Lean no Lean, agora a gente vai conseguir estender o que eles quiserem. Uh, a comunidade parece muito, está uh, muito, muito motivada por causa disso. Uh, e a gente também usou, teve oportunidade para melhorar milhões de coisas, feedback da, da comunidade. E a principal, aí fica a principal lição do projeto, para mim, foi o poder da comunidade. Uh, é incrível. É... Eu sou é, muito introspectivo. Eu, que... eu sou muito introspectivo. Eu sempre trabalhei sozinho com colaboradores, por exemplo, no Z3, foi com o Nicolai Bjorner, é, só nós dois. Ele também é, ele é mais introspectivo ainda do que eu. É, aqueles nerds bem introspectivos, com Sebastião, a mesma coisa. É, e, e, e aquela sensação assim, você. Você consegue fazer tudo sozinho, o que não é uma verdade. É. É. O que a gente aprendeu com a comunidade, famosa missão que a gente aprendeu, o poder de, da massa, é. o que eles fizeram é, para mim, inacreditável. É. E quando você fala comunidade, eu, o que eu vi é que o pessoal se reúne lá no Zulip. É, é, é. é, é, é, é eu não consigo nem ler, são milhões de mensagens, tudo bem, eu não consigo <risos> é nem ler. E tem também um canal no YouTube, né? Link Community. É, que a comunidade mantém. É... Eu talvez, acho que eu nunca participei, acho que eu só participei quando eu participo do workshop, eles gravam, mas eles mantêm. É incrível o que eles fazem é, a, a paixão que eles têm. É incrível. É, mas realmente, em primeiro lugar, eu diria, fique tranquilo, que não dá para fazer tudo. Recentemente, eu, eu entrevistei um outro criador, considerando que agora o Lin é uma linguagem de programação funcional, uhum. e de fato é, é utilizada no mundo todo, dá, dá para ver, né? eu vou dizer assim, é um outro criador de uma linguagem de programação funcional, também uhum. usada no mundo todo, que também é brasileiro, que é o José Valim ele fala, ele não consegue se envolver com tudo da comunidade, você tem que focar em algumas coisas e a comunidade... E o legal, e eu acho que aí é um outro exemplo, é que a, tanto a comunidade do link quanto a comunidade do LX, eles o pessoal se auto-organiza e faz é. as coisas funcionarem sem grandes problemas, né? É, com certeza. Mas quando eu estava conversando, eu acho que foi com o Pedro Abreu, que conversando digo, é trocando mensagem, né? Que bom, você vai falar só sobre o Lean, não vai falar sobre o Z3, né? Então, explica aí para os nossos ouvintes o que é que é o Z3. Ah, tá. É, é, o Z3 é o meu... É, é, é estranho, para algumas pessoas pode parecer, mas se cria, eu pelo menos crio uma conexão afetiva com cada sistema, né? Tinha uma época que o Z3 era o mais, o mais importante para mim, mas agora há tantos anos que eu não mexo nele, mas eu tenho um carinho muito especial, é bem diferente do Lean, o z é completamente automático, você consegue ver ele como um resolvedor, de, você cria uma fórmula matemática e ele vai dizer para você se a fórmula é válida ou não. É, obviamente não funciona para tudo porque se você der um problema arbitrário é impossível escrever um programa que vai decidir se a fórmula é verdadeira ou não mas tem vários fragmentos que são decidíveis que você consegue escrever um programa, um programa que diz sim ou não, se a fórmula é verdadeira ou não isso tem muita aplicação é, em gestão de teste por exemplo, uma aplicação dos E3 é o seguinte, eles pegam você começa a testar o seu programa tá gerando entrada aleatória para o programa. É, é, é chamado de fuzzing. Isso é muito popular hoje em dia. Que você começa a ficar... Você fica gerando entrada aleatória para o programa e tentando descobrir erro no programa. Na Microsoft, eles têm máquina virtual que você sabe qual foi o caminho que foi executado no programa. Aí eles ficam fazendo isso. Vão fazendo esse fuzzing e, eventualmente, você vai descobrir que tem caminhos que você não consegue exercitar, porque... A entrada que permite você executar o caminho é tão peculiar que você não consegue gerar ela aleatoriamente. Aí o que, que eles fazem? Quando eles pegam essas, essas, esses caminhos que eles não estão conseguindo exercitar, eles convertem esse caminho numa uma fórmula matemática que ela vai ser é, verdadeira se somente se existe uma forma de executar esse caminho. Aí eles mandam para o Z3. O Z3 aí é como se fosse um, um solver está resolvendo essa fórmula, é como se fosse, a gente chama de bit crunching, é uma fórmula bem baixo nível do que está acontecendo e ele acha várias vezes bugs inacreditáveis, a gente perdeu as contas quantas vezes Uh, desenvolvedor da Microsoft mandou um e-mail falando assim, o que, que é isso? Isso aí tem inteligência artificial, isso daí, a gente chegou no AI, mas não, só está gerando um procedimento de força bruta checando essa fórmula matemática. Uh, Os atletas foi bem sucedido na Microsoft nessa área uh, de, de, de gerar teste automático, também foi usado para verificar programa, mas aí uh, uh, com muito menos sucesso, uh, porque... Você sai desse fragmento que é decidível, você vai para o fragmento que precisa de heurística. Então, é... não é muito estável o sistema. Acontece... O que acontece muito é as pessoas começam um projeto, que estão verificando alguma coisa, começa tudo ótimo, como você está verificando coisas simples, todo mundo está feliz, porque os atletas estão fazendo tudo automático. Eventualmente, tem uma... um ponto que a complexidade está muito alta, ele começa a ficar instável. Então, às vezes, você faz uma pequena mudança no seu programa e ele para de funcionar. Apesar de mudança não tem significado nenhum semântico. Mas é porque afetou alguma das heurísticas que ele usa para tentar atacar esse problema que é indecidível. Ah, e essa foi uma das motivações de começar o Lean: é tentar, vamos tentar fazer um. O Lean é iterativo. Então, tipo assim, vamos tentar juntar esses dois mundos: o um mundo de provador automático de teorema, que as pessoas adoram quando funciona, porque é automático. E esse mundo que é interativo, que você tem flexibilidade máxima, mas não é automático e às vezes consome muito o seu tempo. Então O Lean começou numa ideia de juntar esses dois mundos. Né? Foi uma das motivações, mas depois disso... Desculpa eu estar saindo do foco da pergunta, mas... É... Essa... Você mencionou a teoria de tipos dependentes? é uma das coisas mais bonitas que eu já vi, assim, eu comecei a estudar para fazer o Lean, se alguém tiver oportunidade de estudar teoria dos tipos dependentes, é muito bonito, e aí você começa a ficar empolgado, você começa a aprender mais, você começa a ambição do projeto começa a aumentar, quando a gente começou o Lean a gente nunca imaginou que um dia teria um monte de matemáticos usando, a ideia do Lean era o quê? Vamos tentar fazer um sistema que junta esses dois mundos, vai melhorar esses projetos de verificação de software. Eu tinha um colaborador que é matemático, que é o GM Avigás, que disse assim: ah, vamos tentar fazer alguma coisa que é útil para matemática, mas eu e ele nunca imaginou que um dia teria um Fields Medalist usando o né? Linux. É, quem, quem, quem é o Fields Medal? Se alguém falou isso é, aí, eu lembro é, do tweet. É, é, é o Peter Schultz. Ah, é o ele, Peter ele, Schultz. Ele, yeah, ele, ele recebeu em 2018 a uh, Fields Medal. Aí tem, mas tem outros, agora, vários Fields Medal já estão sabendo sobre o NIM. Uh, por exemplo, o Tim Gowers, um dos alunos dele é um super usuário. Agora tem tem o um segundo aluno, agora que é um super usuário do NIM. Uma das features que é do Lean, dos recursos do Lean, que são muito populares, é um chamado de visualização, chamado Widgets. O, foi implementado por uns alunos do Team Hours, uh, que é um Fields Medalist também. E tem o, o Tess tá que está curioso também sobre o projeto, por causa do Peter shows uh, E ano que vem, o Kevin Bustas, que é outro matemático, uh, que, que ele ajudou muito a difundir o projeto. Aí vai dar uma, ele tem uma palestra convidada no ICM, que é a principal conferência onde eles dão a Fields Medal. Aí ele vai falar sobre o, esse projeto com Peter Shows e, e com outros projetos que tiveram sucesso. A gente acha que vai aumentar muito a, a base do usuário e o interesse no projeto. A Fields Medal é aquela medalha que eles dão para matemáticos abaixo de 40 anos que tiveram... É, isso aí. Yeah, yeah, yeah. A, a Fields eu Medal, eu acho que é um pouco incorreto dizer que é o Nobel Prize da matemática, mas é o equivalente. É o, o, o de prestígio seria o equivalente ao, ao Nobel Prize. O Nobel Prize é para pessoas mais velhas, o Fields Medal é para quem tem menos de 40 anos. É, e ganha muita credibilidade o, o matemático... É, o, o, as pessoas, por exemplo, esse projeto com o Peter shows começou, foi curioso que ele tinha feito essas, essas notas de aula, de uma nova teoria que ele estava trabalhando, aí as pessoas automaticamente, porque ele que estava escrevendo, todo mundo começou a ler as lecture notes dele, inclusive o Kevin Buzzard em todos os departamentos de matemática, de teoria dos números, estavam lendo as, as notas dele. Ele falou assim, Kevin, você checou essa, a minha prova? Eu não tenho certeza se está correto. Ah, aí eu, Kevin, Não, a gente assumiu que estava correto. Esse Nesse caso aí, é o truque é de é o contrário, porque você tem alguém que é, o prestígio é tão grande que ninguém vai checar a, a demonstração dele porque, por causa do prestígio. Aí, aí o, o Peter falou assim, isso é um problema. Eu acho que isso está errado. Eu não tenho certeza, a complexidade é muito alta para mim. Ele botou um desafio para o Kevin Buzzard, você consegue, com a comunidade do Lean, não só do Lean, mas qualquer assistente de prova, formalizar o resultado que eu estou em dúvida. Aí Na época, todo mundo achou assim, ah, não vai dar, vai demorar anos para fazer. Mas, de novo, o poder da comunidade, em seis meses eles conseguiram formalizar o principal resultado que ele não tinha certeza. É, se você vê a reação do Peter Chose, é, é, eu não sei se você teve a oportunidade de ler um dos blogs que ele escreveu, é, é incrível. Ele falando, é, ele falando assim, essa prova era como se eu estivesse numa floresta super densa que eu não conseguia descobrir, eu não conseguia manter no meu cérebro todos os objetos que estavam na demonstração. Uh, quando eu, eu, eu focava num pedaço esquecia o outro, uh, o Lean me ajudou a, a me guiar nessa floresta. Uh, uh, isso daí, para a comunidade, foi uma validação tremenda. Né? E aí começou a sair artigo em várias uh, uh, revistas de uh, divulgação científica. Aí, no final, teve uma entrevista com, com a comunidade, com o Petit Shows na Nature e começou a cair muita gente para a comunidade depois disso. É, foi incrível, acho que ninguém acreditaria. É, é, foi o tipo, trabalho de, sei lá, centenas de pessoas. É. Se você colocar ainda é, outra coisa também, é, a biblioteca de matemática que eles desenvolveram antes, só foi possível formalizar o resultado do show, do porque eles construíam essa ferramenta, essa biblioteca de matemática, formalizada no Link é, é imensa, eles têm 200 pessoas trabalhando né, na, nessa biblioteca. É fantástico mesmo. Então, resumindo, então, as, a principal diferença assim, para uma pessoa mais leiga entre o Z3 e o Lean é que o, o Z3 você dá um problema e ele resolve para você se ele conseguir ah. resolver. É, exato. E o Linho, eu, eu acho que eu vi alguns vídeos ainda do Lin 3, né? Que era a pessoa lá, ah, vou provar esse teorema aqui. Aí ele digita alguma coisa, aí ele vai lá no, de lá. Então o computador fica ajudando ele a fazer Fica ajudando, função. fica ajudando, exatamente. É, e você pode imaginar, é, tem muita gente que fica. vê como se fosse um jogo. Uh, um dos artigos que teve, eles entrevistaram vários membros da, da comunidade. Aí tinha uma menina, ela deve ter uns 18 anos, ela está no curso de graduação de matemática. Ela falou assim, eu consigo ficar 14 horas por dia provando o teorema e, e tendo feedback sem parar. Ela disse assim, eu tomo num raio non-stop no, no, usando o sistema... E, e também tem, tem várias coisas que atrai eu acho, a comunidade. Tem isso de você ver como um jogo atrai muita gente. Que tá, tipo assim, eu estou resolvendo um, um quebra-cabeça. Né? Uh, tem outra de você estar tá construindo alguma coisa que outras pessoas vão construir em cima. Né? Esse Math, quando você contribui para essa biblioteca chamada MathLib, uh, você pode às vezes começar com uma coisinha boba ali, mas uh, você está construindo... Você, na minha cabeça, você está construindo um castelo gigantesco. Se você vê o resultado do shows e depois, se você começar a fazer... Ah, ele depende disso, depende disso, depende disso. Você vai ver que esses alunos, às vezes, de graduação, eles contribuíram também para o resultado. Né? Então, isso eu acho que é, é, é inspirador para muita gente que está na comunidade. Aquela ideia assim, eu estou contribuindo para algo... E... Quem sabe o que vai acontecer, né? É tipo assim, ninguém nunca imaginou que isso ia acontecer com o Peter. Muito interessante. Então o... eu recebi, como acho que a gente comentou até antes de gravar, né? Eu, eu perguntei para pessoas da comunidade brasileira aqui se queriam contribuir com uhum. alguma pergunta. Aí teve o Adair Antônio da Silva Neto, que algumas dessas perguntas aqui foram até ideias dele, certo? <risos> Mas aí ele, ele escreveu essa aqui, eu não sei porque ele escreveu aqui. É, ou será que fui eu que peguei a, a pergunta? Eu não estou querendo culpar ele, não, uhum. mas assim, é porque a pergunta é: como o Lean e Z3 se diferenciam de outros assistentes de prova? Koch, uhum. Agda, Isabel, etc. Mas eu acho que o Z3 não é um assistente de prova. Não, certo? não é, não é. Não é. é vamos focar no. Yeah. A pergunta vale, eu me perguntam toda hora isso, né? É. Uh, uh... Eu não sou especialista nesses outros sistemas, né? eu conheço, quando eu comecei o Lean, com certeza, principalmente o Koch, eu estudei o Koch, estudei o Isabel e muitos outros né, assistentes de prova. O Agra, com certeza, eu li um pouco, mas não tão detalhado quanto o Koch, o Isabel, o Mizar. Mas a principal coisa que eu acho é tem várias diferenças, eu acho. Porque, por exemplo, apelou muito para os matemáticos. Esses sistemas estão muito, são muito mais antigos que o Lean. Mas a primeira coisa, eu acho que eles são... Vários desses sistemas, principalmente... Vamos focar no Koch e no Agda Eles também são baseados em todos dos tipos, mas eles são muito dogmáticos no do ponto de vista. Eles tentam puxar essa matemática construtiva. né Em matemático, se você vai se você entra no departamento de matemática ninguém sabe o que é matemática construtiva os que sabem são contra então tem essa filosofia do Aga então é super construtivo do Coq assim a gente é construtivo mas você pode não ser mas a gente vai sempre puxar você para fora da comunidade se você não quer ser construtivo e isso é completamente alienígena para o matemático não faz o menor sentido. A matemática construtiva é muito bonita. Eu acho interessante você estudar, mas se você quer apelar para a comunidade matemática, você não pode tentar impor essa, esse dogma de matemática construtiva. A pessoa fala assim, ah, matemática. teve essa crise de consistência no começo do século XX, mas isso já foi resolvido. Nenhum matemático vai levar você a sério se você dizer assim, ah... Pode ser, matemática pode ser inconsistente. Talvez eles descubram alguma inconsistência. A maior parte da matemática não depende de axiomas é, muito complexos. E mesmo se acharem uma inconsistência, você, a parte afetada vai ser muito pequena. Então, tem essa parte dogmática que eu acho que é, o Lean. É, não tem essa. É, é, esse ponto de dizer para os matemáticos que eles têm que ser construtivistas. É a primeira coisa. Ah, então, a ideia é que a gente... Às vezes a gente fala que a gente ouve a comunidade. A gente ouve o que a comunidade precisa. A gente não tem... Eu faço um paralelo é, com... Eu acho engraçado, às vezes, você não ser matemático e você achar que você sabe como matemática deve ser feita. É o equivalente quando alguém que nunca escreveu um programa chega para você, e tem um monte de gente. a gente escreve livro sobre como desenvolver programas, e nunca escreveu nada, Mas é... aí chega para o Linus Torvalds explicando para o Linus Torvalds como é que ele deve escrever o sistema operacional, aí, assim, cara, é, é diferente, a experiência que você tem quando você está ali no campo de batalha é completamente diferente de quem nunca fez. Mesma coisa para o matemático, é... É... Eu acho que é muita pretensão, aí às vezes, alguém que não é matemático profissional dizer para o matemático, o que é, como matemática deve ser feita. Então, a gente não teve essa pretensão, eu acho que a gente teve muito mais sucesso com os matemáticos por causa disso. Ah, o outro fator que eu acho que fez muita diferença é essa coisa da extensibilidade do Lean, que você pode estender o Lean usando o Lean mesmo. A gente está, tipo, empoderando a comunidade, de fazer as próprias extensões dele, deles. Eles podem definir as, as próprias extensões, seguir, e se você olha o que a comunidade fez, é... É incrível. Aí tem a parte de, escal... é... É... de performance. O Koch é, compat... é comparável com o do LIN. O LIN é melhor em algumas partes, o Koch pode ser melhor em outras, mas, por exemplo, o Agda não é... é. É muito. Ele é muito mais um sistema para explorar os limites da teoria dos tipos, novas aí, ideias na teoria dos tipos, do que um sistema para se desenvolver uma biblioteca gigantesca de matemática. Eu acho que eles mesmos vão aceitar esse, esse criticismo. É, é, são propostas diferentes. Você pode fazer um sistema que eu quero focar nos matemáticos, é, desenvolver um sistema que é útil para os matemáticos fazerem projetos complexos. E um outro projeto que eu vou tentar... Meu ponto de pesquisa não é suportar ninguém, mas explorar a teoria dos tipos, novas ideias nessa área. Tá? Tem outra, tem outra categoria existente de prova, que é o Isabel, Hall, que é, também não tem esse problema com matemática construtiva, eles suportam matemática clássica, uh, mas o problema ali é a especificidade, eles não são baseados em teoria dos tipos, dependentes. Então fica muito difícil para representar alguns uh, objetos de, uh, que estão no limite da matemática. Tem coisas muito legais em teoria dos tipos dependentes, por exemplo, tanto no coq, no lean, no Agda, por exemplo, se define um grupo, um grupo é um cidadão de primeira classe. Você pode escrever uma função que recebe um grupo, esse objeto matemático, e retorna outro grupo. Né? Então isso, isso é muito poderoso e é uma das partes que são lindas em teoria dos tipos dependentes. Vou fazer um, um breve atalho aqui ó, sobre a questão do, da passagem do Lin 3 para o Lin 4. Uhum. Eu li em algum lugar, não me lembro se está certo isso, que teve, além de, dessa questão de, do Lin 4 ser uma linguagem funcional, também teve uma mudança na forma que o projeto é administrado. Parece que no Lin 3 vocês aceitavam mais contribuições da comunidade no próprio código-fonte do Lin 3 e no Lin 4, uhum. não. Como é que não, foi isso? Yeah, o, o, um dos problemas é, é, às vezes, eu vejo gente falando assim, ah, tem um time de desenvolvedores da Microsoft. Não, não tem um time, eu, sou eu sozinho. E, e tem o Sebastian, uh, que não é, é da Microsoft. Uh, com, uh, eu espero que um dia... Ele é aluno hoje de doutorado na Alemanha, mas eu espero que um dia ele seja da Microsoft. Mas ele não é. Então, uh, uh, no Lean 3... A comunidade começou a crescer e era muito difícil... É, Até mesmo você checar se a, se a contribuição está correta ou não. É, é su a outra coisa é o... É, para mim foi muito difícil, é, pessoalmente, trabalhar sobre o um microscópio. É, o que você está fazendo, um monte de gente olhando, dando palpite. Você, como pesquisador, se é queimado para tentar justificar os seus artigos, né? explicar cada detalhe, mas, mas o artigo é diferente, você, quando você está escrevendo o seu artigo, você está em privado, você escreve o um artigo, alguém pode escrever um artigo criticando o seu artigo de uma forma bem assíncrona, mas imagina você, você está usando o GitHub, milhões de perguntas, pessoal sugerindo coisas que são às vezes não não fazem sentido nenhum, às vezes fazem sentido, mas tem problemas de performance. Aí você, tenta, você tenta engajar com essas pessoas. A, a minha produtividade foi a zero para mim. Foi, foi muito difícil né, nesse ponto. Essa transição começou a crescer a comunidade. É, um monte de gente querendo dar palpite, um monte de gente contribuir, um monte de gente querendo mover o projeto para direções que não, não faziam sentido. Aí, nesse ponto, o, o, o, quando a gente começou a fazer o link 4 eu e o Sebastião, a gente começou a fazer sozinho até um ponto tava, a gente começou a fazer privado que é muito mais por mim, que eu não tava conseguindo trabalhar com um monte de gente olhando o que eu estava fazendo uh, mas aí depois você começa a ficar mais confortável, hoje em dia a a, a a comunidade me ajudou muito, várias pessoas da comunidade me ajudaram muito a ficar mais confortável com essa situação de estar trabalhando com um monte de gente dando pitaco no que você está fazendo né, uh, uh, o Sebastian, o Gianni Avigazzi, o Daniel Selson, uh, tem o Danny Fabian também, um colega meu da Microsoft, ajudaram muito hoje em dia. Eles me ajudam a revisar as, as contribuições uh, e... e, e eu espero que no futuro a gente tenha mais gente na Microsoft. A gente tenha, só sou eu agora, mas a gente tem uma vaga aberta para trabalhar no Lean. Se tiver alguém escutando o podcast, aplica para a vaga. Se você procurar no site da Microsoft, uh, methods, formal methods, uh, uh, você vai achar essa posição de software engineer for formal methods, só tem uma, que é essa para trabalhar no Lean. Uh, aplica, por favor, se você estiver apaixonado pelo programa, pelo projeto, pelo programa mas é isso a gente, quando a gente tiver mais gente tipo o tipo Gabriel Ebner ajudando a gente consegue crescer o projeto, são pessoas que hoje em dia eles sabem muito dos detalhes do projeto e conseguem ajudar a manter a comunidade manter as contribuições é, é. É, é, muito bom que eu, o que eu vejo que acontece com linguagens de programação é que se forma um time núcleo, né, um core team não. de cinco, seis pessoas, é. né. Aí o pessoal consegue administrar, mas realmente uma pessoa administrar tudo é muito complicado. Mas aí talvez precise ter que uma coisa que eu, que, assim, é, é óbvio que a, a Microsoft está por trás, né? A Microsoft uhum. paga seu salário. Não é. sei se a Microsoft financia o projeto de alguma outra forma. Oi, a gente tá querendo crescer agora, né? O, o projeto por causa é, a, gente, a gente melhorou muito a forma de comunicar, né? É, como eu te falei, isso muito introspectivo. Até meu gerente fazia brincadeira: ah, deixa o Léo na caverna dele, sozinho lá, joga comida com da mesa <risos> deixa ele quieto lá. É, mas é, isso é negativo também, é, porque você não consegue. É, é, é, Trazer mais recursos para o projeto. Né? Quando eu tive há dois anos atrás, eu tive um gerente novo que me forçou a sair da caverna. Né? Eu disse, não, não, não eu sei começar a falar uh, internamente, vender o projeto. Aí vem um colega meu, Daniel Celso, que também ajudou muito. Ele, ele, ele é bem diferente de mim, nesse tipo de coisa que ele quer sair, quer falar. Aí você aprende. A, a, a, a... E nesse processo você aprende, aprende também a, a criar uma visão para o projeto. Essa visão do porquê o projeto é importante. A gente tem os pilares agora. E, e encontrar outras pessoas dentro da empresa que ficam apaixonadas pelo projeto também. Tem uma amiga minha, não, a, a Vai heart ela suporta muito o projeto para tentar conseguir mais recurso internamente. Então, a gente teve essa vaga agora. Né, pra, a gente vai tentar contratar, arrumar outra vaga no futuro. É, outra coisa que a gente quer ajudar é a, Tentar conseguir dinheiro na Microsoft para financiar postdoc. Pra, pra, não na Microsoft, mas externamente. Para a comunidade é, é, conseguir... Eles mesmo contratar em postdoc para ajudar os projetos que eles têm interesse. Então, é dessa forma que a gente está tentando crescer o projeto. Ter mais um grupo fixo dentro da Microsoft. Ah, se a gente tivesse, tipo, três desenvolvedores fixos... Uh, a gente conseguiria fazer muito mais, muito mais. E ter, financiar pós-doc, divulgar mais, uh, seria esse, esse é o caminho que a gente está seguindo. É, muito bom. E aí, uma outra pergunta, voltando um pouco à matemática, eu acho que essa pergunta foi, foi do Adair, né, que ele, ele mencionou essa questão do, do Peter Scholes, né que é um matemático alemão, uhum. como você falou, que ele, ele, ele fala que ele tem um projeto de reconstruir muito da matemática contemporânea, e que o Lean tem, tem sido utilizado e a, a pergunta que ele faz para você é como é que você enxerga o futuro do Lean no desenvolvimento da matemática ah yeah. a gente a gente a gente quer que ele acabe com esse Teorema de a gente por exemplo hoje em dia o Lean... É, eu acho que tem um potencial imediato para a educação você consegue ensinar é, ter cursos onde as pessoas estão aprendendo a provar teoremas é, é, ou cursos, às vezes, que você não tem um, um tutor né, e você começa a, a provar teoremas de um, uma certa disciplina, seguir um tutorial sozinho, sem tutor. Eu acho que isso a gente consegue fazer hoje. O Lean também está conseguindo fazer projetos é, nesses Peter Shows, que a complexidade é tão grande que ele está em dúvidas da corretude. Então, vale a pena pagar esse esforço extra de formalizar e à medida que a gente vai fazendo progresso no projeto, a gente vai reduzindo o overhead de usar o Lean, porque tem o um overhead que a gente chama é a comparação, quando você tem o seu resultado usando texto informal com o texto formal. Qual, é, qual maior é o texto formal? É equivalente quando você vê um algoritmo. Você tem um, você tem um algoritmo num livro, mas quando você implementa o algoritmo, geralmente é muito maior. Do que a descrição do algoritmo no livro, porque você está colocando todos os detalhes. No, no livro, você está usando uma linguagem formal muitas vezes. Então, quando você vai implementar mesmo, geralmente é muito maior. Mesma coisa com matemática formal. Quando você vai fazer, escrever, o Lean vai querer que você ponha todos os detalhes, você não vai conseguir é, dizer assim, ah, essa parte daqui é óbvia. É, é, é, ele não vai aceitar esse tipo de demonstração. Mas você consegue no futuro e melhorando a automação no link, combinando com técnicas que a gente tem do Z3 e é as partes que as pessoas falam oh, isso é óbvio o computador vai conseguir sintetizar para você automaticamente então a gente espera que no futuro o overhead de dos alunos seja menor e a quantidade de projetos que conseguem beneficiar desse tipo de tecnologia ser, será maior a gente espera que o overhead esse, esse cross bottleneck que eu mencionei desapareçam em muitas áreas que têm resultados que estão pendentes e vão conseguir ser demonstrados. Outro, outro caminho é busca semântica. Por exemplo, quando o Terence Stall contactou o Kevin Buzzard sobre o projeto, Kevin Buzzard é um dos líderes da comunidade do Lean. Perguntou pra ele, ele falou, a primeira coisa que ele perguntou busca semântica. Ele perde um tempo enorme, o tentando descobrir se um teorema já foi provado ou não. Uh, pode... o Google não funciona bem para isso, Bing, essas ferramentas de busca não funcionam bem para busca semântica, e isso é um problema, você tendo matemática formal consegue resolver esse problema. Então, na matemática, eu acho que esses seriam os pontos, educação, bottleneck, busca semântica, são, são partes que eu acho que, que tem bastante futuro para a matemática, esse, nesse pilar de auxiliar a matemática. Então, continuando nessa questão da matemática, eu vou fazer uma... Vou ler até, um, que é uma pergunta longa do professor Walter Carnielli, lá da Unicamp. Ele, primeiro, ele gostaria de parabenizar você pela uhum. sua fantástica contribuição. Ele disse que você é um orgulho para nós da comunidade uhum. de lógica, matemática e computação do Brasil. Mas focando na questão de provadores, verificadores automáticos de prova, como Lin, Lean, Koch, uhum. Isabel, uhum. e o uso de supercomputadores, etc., que, segundo ele, segundo Walter, tem conseguido coisas fabulosas, como a verificação do Teorema de Quatro Cores, em 1976. Uhum. Ah, não. Na verdade, ele foi, foi feito em 1976, mas eu acho que foi verificado tempos depois, uhum. né, via Koch. A inexistência de um plano projetivo finito de ordem 10 em 1989. É, a prova de que o cubo de Rubik pode ser resolvido em, no máximo, 20 movimentos de face em 2010. Uhum. O o contra-exemplo, a conjetura de Euler sobre somas de poderes semelhantes por L.J. Lander e T. R. Park, de 1966, a verificação da prova da conjetura de Kepler, de Reyes de Ferguson, 1998, o problema do empacotamento de esferas. Ideal de Esferas, verificado pelo programa Flyspeck. Eu estou lendo aqui o que ele está dizendo, porque é. eu realmente não sei <risos> tudo o que é isso aqui. Aí, mas a, a, a pergunta final é assim, não seria o caso de a matemática estar se tornando uma atividade industrial que só os grandes centros com muita, muita, muita gente ultra especializada consegue fazer? Ah, e, não, Obrigado pela pergunta. Eu fico muito feliz de Gostar do projeto? É... Não, é, é, eu acho que eu entendo a pergunta dele. Ah, ah, antes de eu responder, eu gostaria de fazer. Ele mencionou o Tom Reyes né? O Tom Hales, ele ajudou muito o projeto. Né? O... Se você segue a, a, a sequência de eventos que chegou no Peter Shows, e o Tom Reyes teve uma, um ponto fundamental no projeto. É, em 2017, o, o, o Tom Reis começou a usar o Lean. Uh, ele está na mesma cidade que o Jeremy Avigadis. O Jeremy Avigadis é professor da CMU em Pittsburgh, e o, o, o Tom Reis é na Universidade de Pittsburgh. Uh, então, eles tão, sempre se, se encontram, ele viu que o Jeremy estava tava trabalhando comigo no Lean, aí começou a se interessar, começou a usar. Né? Então, ele tinha um projeto chamado Formal Abstracts, que ele apresentou no, no conferência enorme que a gente teve em Cambridge. E nessa conferência estava o Kevin Buzzard. O Kevin Buzzard falou assim, uau, o Tom Hayes tá está usando o Lean, eu tenho que descobrir o que, que é isso. E o Kevin Buzzard virou um, um... Se você procura sobre o Lean, você vai achar milhões de vídeos do Kevin Buzzard né, sobre o Lean. Ele divulgou muito. E ele que fez a ponte com o Peter Chosen. Então, é, o Tom Reis teve um, um ponto fundamental... É, é, é, é, foi como se fosse o matemático mais respeitado naquele ponto que estava acreditando no projeto do Lean, né Então ele atraiu muita gente porque ele ficou interessado no projeto. É, mas sobre a pergunta em si, eu não acho, eu acho que esses existentes de provas na verdade vão ajudar a a, a, a levar essa tecnologia para um lugares que ela nunca foi. Matemática, você vai ter pessoas no terceiro mundo que nunca tiveram acesso, que às vezes provam um resultado a ah, ah, ah, importante, mas o resultado não é reconhecido porque eles não tem, não estão vindo de uma faculdade tipo Cambridge ou Harvard ou Princeton. Eles não têm pedigree. É triste, mas essa é a realidade atual. Uh, muitos desses resultados famosos vêm de faculdades de prestígio e a, a patota aceita porque todos eles têm prestígio. Então, é, é, essa coisa de inclusão, é essa tecnologia permite aumentar a inclusão. É o que a gente vê na né, Felipe? tem gente de tudo que é lugar, jovem, velho, novo, é... é, é, é não importa como um colega meu falou uma vez brincando, você não precisa escrever uma carta. Quando você tem um resultado importante, você não precisa escrever uma carta para Cambridge pedindo por favor para eles checarem seu resultado. Tá fazendo essa piada para causa que teve no começo do século XX, Ramanujan, que é esse matemático indiano que escrevia cartas para Cambridge. Por acaso alguém leu, Hardy leu as cartas dele e, e tudo aconteceu, né? Mas quantos Ramanujansons existem no mundo? Né? Então, eu acho que é o contrário. Não vai ser grandes centros. O poder da massa é mais importante que qualquer centro. Alguns dos resultados que ele citou foram feitos. Por exemplo, o, o, o, o, um deles, do, do das quatro cores, Four Color Term, foi formalizado em coque por um colega meu, Michael Smith, Microsoft Research de Cambridge. Uh, uh, tem, tem um outro que ele mencionou, acho que é o Marion Hoyle, a colega meu também, mas ele é professor da CMU que também usa o Lean, também dá agora. Uh, é, ele, o Marion, vale a pena citar esse tipo de resultado, que ele usa maciçamente é, tecnologia tipo Z3, mas é, é outro não é o Z3, mas é semelhante ao Z3, para resolver esses... É, conjecturas em aberto, que tem muita... em combinatório. Ah, ah, são... Mas aí é uma área da matemática que também está... É outra forma que computadores conseguem contribuir. Não? É, isso não é assistente de prova, mas é... São... É... Tem tanto caso para checar a... é... que só o computador consegue fazer. É... A, a comunidade de matemática está ainda na... em cima da... Uh, tá indecidida como ver esse tipo de resultado. Por exemplo, eu me lembro quando o Marion estava apresentando, nessa, nesse mesmo uh, uh, seminário onde teve o Kevin Buzzard com o Tom Hales, o Marion Hoyle estava apresentando um desses, desses resultados que ele usa set solvers para resolver conje, conjecturas em aberto. O Tingara estava lá, que esse outro Fields medalista. E o Tim o comentário dele, falou assim, é, o Brian estava assim, ah, essa é a maior prova de matemática que existe, porque ela é terabytes, eu acho. Aí o Tim fez a, a piada infeliz e também a mais feia. Ah, porque é, é aquela... Tem muito matemático que vê esse tipo de prova que é por força bruta, não é uma prova que não é interessante. Mas aí você consegue mudar. Você pode falar assim para ele, não, não, não. A, a, a ideia não é a força bruta, é a ideia de como você usar força bruta para verificar a, a, o, o teorema. Né? A ingenuidade não está em ter usado o computador, força bruta para isso, mas é como descobrir como usar o computador, essa força bruta, para resolver o problema. Um dia talvez a comunidade esteja mais confortável com esse tipo de... De solução, né? mas hoje em dia tem muito debate sobre isso. É, o, o Walter complementou, né? Que é, não estaríamos aumentando o fosso entre os modestos milhares que se dedicam modestamente à matemática e as poucas estrelas. Eu acho que, pelo que você falou, é o contrário. Certo? Não, não, é, eu, acho, eu acho que é o contrário, eu acredito. Piamente que é o contrário, eu acho que a tecnologia tem um poder de inclusão incrível. É, eu estava até pensando que o dia, quando eu fiz doutorado... É, é, é, eu acho que a gente tem idade semelhante, né? eu, acho, eu, eu vi eu, antes de entrar, eu acho que a gente tem idade semelhante. Quando a gente fez doutorado, é, é, o acesso à informação era muito difícil. Achar papers, você tinha que às vezes ir na biblioteca, procurar manualmente, às vezes não tinha -se que mandar vir, esperar um tempão para o paper chegar. É, às vezes o livro que você queria não estava disponível, é, eu não sei sobre você, mas eu não fui a nenhuma conferência internacional quando eu fiz doutorado. E, e, então, você não ter essa exposição a uma comunidade muito maior é muito limitante. E hoje em dia, com a tecnologia, a gente está mudando isso. Um dos efeitos colaterais do Covid é que muitas conferências estão indo virtuais, então pessoas do mundo inteiro podem participar eu, eu acho isso incrível eu acho que a tecnologia permitindo pessoas em qualquer lugar do mundo a essa informação hoje em dia a gente consegue acessar qualquer artigo no futuro a gente vai conseguir as pessoas conseguem provar o resultado do computador vai checar ninguém precisa acreditar não importa quem você seja eu sou optimista no futuro é, esse é um aspecto que eu acho bom também, mas, por outro lado, eu, eu vejo que o pessoal, pelo menos aqui da. É que assim, eu, eu fiz o doutorado, eu terminei um pouco depois, eu acho que eu, a mesma idade, talvez mais velho, talvez um ou um, dois anos mais novo, mas eu, eu terminei o doutorado em 2007 porque eu, eu não saí direto do mestrado para o doutorado. Uhum. Uhum. Eu fiquei uns sete anos trabalhando como professor e depois fui fazer o um doutorado com Marcelo Finga em provas de teorema. Mas uhum. eu fiz com, com tablês, né? Tablês caído uhum. do Marcelo uhum. D'Agostino, que me pareceu ser um mundo bem diferente do dessa uhum. parte de, de sete over, Eu lembro até que eu usei para verificar se o meu provador estava co correto um artigo do Pelletier que tinha 75 problemas de provadores de teorema. Ah, e aí o que eu lembro é que eu, eu consegui ele via Kumut, né? que era a gente chegava na biblioteca e dizia, olha, eu quero esse artigo, não tem aqui, não encontro é. na internet. É. Aí alguém trazia de algum lugar, assim. Ah, esses tempos... Eu me lembro dessas coisas. E uma outra... Pergunta ah, sim, só só completando a questão do, do, do Walter é que ele disse só assim: ó, ele não quer sugerir que pare, não quer sugerir que você pare nada, né? só quer ouvir o que de você, o que isso pode significar, mas você já falou, mas aí outra pergunta que é um pouco do Adair, mas eu, eu me coloco muito nessa pergunta também, porque tem também assim: como é que o Lean pode contribuir no desenvolvimento de software? É, no futuro a gente acredita, a gente acredita no futuro, é, é, a, a, eu acredito que a gente vai estar fazendo o um movimento certo o dia que a gente começar a usar o Lean para provar propriedades da nossa própria implementação. É porque aí você está acreditando, é, é, a tecnologia está pronta, eu mesmo estou usando. É, é, esse é o caminho, a gente acha que a primeira aplicação seria essas, essas, em criptografia, né? Seria, por exemplo, ah, uma coisa que é uma novidade que teve há, alguns meses atrás, o Charles Hoskinson, é, ele é o cofundador do, do, co do Ethereum e fundador do Cardano, essas duas cripto né? Cardano e Aver, né A Cardano é uma plataforma de, de, né, de smart contracts, é cripto Ada Ele doou 20, mil dólares, 20 milhões de dólares para a CMO abrir um centro de matemática formal baseado no Lean. Ah, por vários motivos. Um, que ele acredita em matemática formal, ele quer ver esse futuro, ele vê o poder de inclusão que pode ter essa tecnologia. Ele prometeu, no futuro, doar mais de 200 milhões para a CMU, para continuar puxando essa a matemática formal baseada no Lean. Mas ele vê também o potencial em criptografia. Né? Por exemplo, essas criptocâncias também têm um poder incrível tem muita gente que vê ela de uma forma negativa mas ela tem um poder incrível de é, é, por exemplo uma das pontas que o Charles são faz é por exemplo agora no, nos Estados Unidos eles injetaram uma quantidade absurda de dólares né desvalorizando o, o dólar sem checar com ninguém as pessoas fizeram essa decisão uma parte delas não sabe nem o que tá fazendo é um conjunto pequeno de políticos não tem menor noção do que estão fazendo e a gente tem que aceitar aí ele fez uma pergunta importante se é ok fazer isso para que a gente precisa pagar imposto faz isso toda hora então é. se quando está com problema as grandes corporações tem problema você consegue injetar esses trilhões então deixa os pobres não pagar imposto nenhum injeta fica injetando trilhões toda hora né é, não tem transparência nessas decisões né então, a ideia é que no futuro essas criptocânicos vão conseguir mudar isso. E segurança é fundamental nessa área. Né? Performance é fundamental. Então, a gente acha, com certeza o Lino está preparado para esse tipo de coisa. Como linguagem de programação é um recurso muito novo. Né? Mas a gente acha que no futuro isso é uma possibilidade, com certeza, essa área que a gente estaria provendo é, performance, a, se, a segurança, a habilidade de você conseguir verificar os seus smart contracts, os seus protocolos, né? é, não, eu, eu é uma coisa que a gente quer fazer com não a gente fazer, mas a gente habilitar, aquela ideia é, que você está, acho que a grande lição que a gente teve é a ideia que você está servindo a, a uma comunidade, né? A gente está servindo a comunidade de a gente está servindo a comunidade de inteligência artificial. A gente vai... Algum dia a gente quer servir a comunidade de criptografia, a comunidade que está desenvolvendo criptocarnancies, né? Mas, então, a ideia vai ser, por exemplo, que no futuro a pessoa, em vez de desenvolver em alguma outra linguagem, desenvolva é. no Lean. Lean, é, tá. E tem um monte de... Vai no, no Zulip... Tem um monte de gente que está fazendo agora, eu fico chocado. assim, cara. <risos> Eles começam a programar, já fez, tem gente que fez Ray Tracer, tem gente que fez, controlou o robô. Você tem um robôzinho você vê um vídeo o robô sendo controlado por um programa escrito em LIN. Né? É, tem de tudo. Tem Set Solver escrito em LIN. Tem... Eu, eu, eu fico chocado quando eu vejo o que as pessoas fazem uh, hoje com a ferramenta aqui. Na verdade é para ajudar a matemática. É, e uma curiosidade que eu, eu fui seguir lá o, o, o manual, né, do, do Lean, da, da parte que é para programação, né, e tem lá, ah, você define aqui uma função, define Sim. um namespace, aí tinha uma parte assim, teorema, né, quer dizer, isso já está é. já embutido na linguagem. Tá, né? já, já, tá. <risos> já tá já está, já está. E tem gente, tem gente que usa é, como forma de teste, né, você deixa o teorema dentro do teu programa, quando você mudar o teu programa... Se o teorema pode não ser mais válido, você vai descobrir sem nem executar o programa. Só na hora de compilar o programa você vai descobrir que tá. alguma coisa não está valendo mais. É, eu não sou na área, área de teste, mas quer dizer, eu tenho alguma noção. Mas eu tenho os testes de unidade, né, que são aqueles é. testes baseados em casos, tem os testes uhum. baseados em propriedade, que já está é. no, no meio do caminho, mas um, ter um teorema lá realmente é. Já, já é um é. nível a mais. Se alguém quiser saber mais sobre o, o Lean, o, qual é o caminho? Acho que não tem ainda, do Lean 4 não tem um livro, né? é só o, o site a gente, mesmo? A, a gente tem um, um Term proofing Lean, pro, a gente portou para o Lean 4 já, ah, portou. A, a gente portou recentemente, a, a gente também está tentando, tem um colega nosso, a, que a gente tá, contratou agora para escrever um livro introdutório para o Lean, é, ainda tem alguns problemas logísticos por causa de ele, ele, a gente está nos Estados Unidos mas ele mora na Dinamarca como é que a gente vai conseguir pagar ele mas é, a gente também está super estado com a ideia que ele vai que ele é muito bom didaticamente e, mas o melhor lugar é esse, o Zulip o, esse, esse canal na internet que os usuários se encontram o pessoal lá ajuda muito, muito. É, se você fizer uma pergunta, as pessoas respondem muito rapidamente. É, é, é incrível. é O Zulu, para quem não sabe, é meio que é uma mistura de WhatsApp com Slack com Discord, é, é. né? É. é uma boa forma de descrever. <risos> eu, eu, eu gosto porque... muito dele. É, não, eu falo isso porque ele ainda é menos conhecido que esses três. É, é. Mas está tudo Vendo, vendo o COC tá moveu para o Zulip, vários projetos estão movendo para o Zulip, porque é, é, ele é muito é eficiente, é, é muito bom para organizar as discussões, você pode criar subcanais, você pode criar tópicos dentro dos subcanais, é muito legal, muito legal mesmo. É, eu acho que tem uma vantagem que alguém, alguém da comunidade BIM, né? BIM é a máquina virtual do Erlang, alguém falou, ah, não, porque a gente, a gente usava alguma coisa, ah eu, acho, ah, eu acho que eles usavam Discord, e o pessoal eu acho que o cara do Discord, o CEO do Discord, falou alguma coisa que ele não gostou, ele disse, ah, vou mudar para o Zulip, mas eu acho que ainda não, não concretizou. Ah, isso, tô vendo, estou vendo. Legal, legal. Mas aí, o, antes de, de finalizar, eu queria... Eu, Todo ano, como eu já disse, né? todo ano, cada semestre eu tenho alunos e alunas de lógica para computação. E uhum. garanto que, e, e não só eu, né? eu, toda a comunidade lá de, de lógica, e aí nem só lógica para computação, também o pessoal de lógica mesmo, né? A gente tem no, uhum. nesse grupo Lógica L, né, que é a lista brasileira de lógica, tem o um pessoal que dá aula na filosofia, em outros cursos, e provavelmente alguns perguntam. Para que, que eu estou estudando lógica? Para que, que eu estou estudando lógica para computação? O que, que você diria, já com, com sua experiência, uma carreira consolidada, o que, que você diria para essas pessoas? Ah, eu, eu acho que a, a, começar usando o, o um assistente de prova ajuda muito. Pra, quem? Pessoal que é de ciência da computação, eu tô, eu tô assumindo que esses cursos são para pessoal que está na ciência de computação. Ou é Não, mais abrangente? Tá... Não, eu dou aula para engenharia de computação e sistema de formação, mas eu sei é. que tem gente que dá aula para ciência da computação e tem gente que dá aula também para filosofia, graduando em filosofia. Eu não vou tentar assumir que eu possa dar conselho para o pessoal de filosofia, porque tá é, é bem vasto <risos> a área de filosofia, mas o pessoal de ciência da computação eu acho que esse ciência de prova ajuda muito, muito, muito, muito. Eu vejo que por exemplo, minha filha mesmo, eu tenho uma, minha filha mais velha tem 26 anos, quando ela estava na faculdade ela teve um curso de lógica. Ela estava ela assim... É, o problema é que não tem como... É, é tudo, é, em geral, os cursos de lógica convencionais, o que ela estava tendo é bem convencional. É, você tem que fazer as demonstrações usando técnica tipo tablô, mas manual. É, é, as regras de escopos, às vezes, não estão bem claras para as pessoas. É, eu vejo que a maior parte dos alunos, eu me lembro quando tive esse curso de, de lógica na, na PUC, por exemplo, ou ninguém, todo mundo fica confuso, um monte de aluno não sabe como fazer uma demonstração. Você tem, se introduz o conectivo, ou, o conectivo, ou, vários alunos têm dificuldade de lidar com ou. Ah, é, em geral, eles têm dificuldade com qualquer regra que você tenha uma hipótese, você tem uma. Você faz assim, assumindo P você consegue chegar a Q, assumindo. H, você consegue chegar a Q, então o P ou Q, o pico de P ou H chega a Q, uh, os alunos se confundem nesse tipo, porque tem regrinhas de escopo, tudo. Assim, de prova, vai ser é trivial. O sistema vai te mostrar os erros que você está fazendo. Ele consegue fazer todos os... Minha, minha filha consegue fazer todos os exercícios usando o Lean, super tranquilo super tranquilo então eu acho que assim de prova consegue ajudar muito para aí você começa a ver e a medida como você tá usando o computador você consegue fazer exercícios mais complexos né aí vocês vão, eles vão começar a perceber que eles conseguem provar teoremas que antigamente eles achavam muito difícil agora começou a ah, isso é muito simples é tudo um degrauzinho hoje tudo na vida é eles vão começar a fazer esses passos, vão ter bem fácil, muita facilidade, e vão conseguir fazer os mais complexos, mais complexo mais complexos. Eu acho que pelo fato de você ter um computador checando os seus passos e te dando feedback, o que você está fazendo errado, o que você não está fazendo, vai te ajudar, e vai te ajudar a chegar numa complexidade que você vai ver: ah, isso é útil isso é útil para mim. Eu vou conseguir provar teoremas, aquilo que eu achava que era impossível conseguir provar um teorema. Eu sempre estava, eu estava, não estava confiante se minha demonstração está correta ou não. Às vezes Eu, escre... eu vejo muito aluno, às vezes chega, ele não sabe direito o que, é um, o que é um teorema válido ou não, ele escreve alguma coisa, o professor diz, isso não é um teorema. a prova, isso tudo desaparece. É... É... Deixa eu ver se eu consigo melhorar a resposta. Eu acho que... A é que ele permite você chegar no nível de complexidade que se dá consegue ver a utilidade da lógica, né? é. E, e, e eu, eu acho que também te introduz numa coisa que dependendo do, do caminho de carreira que a pessoa for pegar vai realmente ser ser utilizado na prática, né? Ah, eu acho que dá pra... hoje em dia com é... por exemplo você comentou esses esses testes de unidade que as pessoas está muito popular hoje em dia num futuro distante, é ter o teorema, como você estava mencionando, ah, legal teu o teorema no meio, isso vai virar coisa do dia a dia. Né? Então, o, o curso de lógica maior vai estar na sua cara ali que foi útil. Né? Ah, assertiva, mesmo se você não tem um assistente de prova, muita gente hoje em dia escreve assertiva dentro do código, que é checada durante a execução. Também está na moda isso. Saber lógica permite que você escreva assertivas melhores, né? que você saiba o que você está escrevendo. Né? Outro exemplo que você pode dar para os alunos é, é, são aplicações concretas, por exemplo, no, tanto na Amazon quanto na Microsoft, eles checam, é, é, por exemplo, os roteadores, tentam otimizar os roteadores usando lógica. Né? Eles vão reduzir o problema a uma fórmula matemática que é resolvida com um set solver, com uma ferramenta tipo Z3, a, na Amazon, por exemplo, você eu posso estar falando besteira aqui, porque eu não sei, não lembro os detalhes exatos da, do, do uso de caso deles, mas é que as, os usuários na Amazon eles podem setar regras de acesso a uma conta no AWS, lá no, no, na cloud computing deles. E às vezes uma coisa que a gente percebeu é que os usuários fazem erros ali, às vezes escrevem uma regra tão complexa que no final a regra é equivalente a true. Quer dizer, você está dizendo que todo mundo pode acessar, você escrever é um negócio super complicado, que no final é uma fórmula complicada que é equivalente a dizer verdades. Todo mundo pode acessar e provavelmente não é o que você quer, todo mundo possa acessar o seu recurso, né? Ah, então, a saber lógica te ajuda ali a você escrever, conseguir ler essa, essa condição que permite, permite você acessar um recurso ou não, né? Ah, esses, ah, ah, usando esses usos de caso que estão na indústria, em tudo que é lugar, eu acho que também ajuda, vai ajudar a motivar os alunos a aprenderem lógica. É, não é por acaso que a Microsoft, até o seu grupo, né? É, uma é. dúvida, o seu grupo no momento é só você, é isso? Não, não, meu grupo é enorme, ah, tem, muitas, tem muitas áreas, mas no Lean sou eu sozinho, mas é, meu grupo é bem grande, tem quase 50 pessoas, aí tem gente trabalhando em outros projetos. Você, você fala que o seu grupo é o RISE. É, é o RISE. É, o Rise. é. é. é eu vi que tem muitos projetos aqui, F Sharp, é. não, F Sharp é. não, F asterisco. É, F Star, F Star. Que a gente F Star, chama. né, que... É, é. É, Ivy, algo que eu nunca ouvi falar. O, é. o Gustavo Soares é desse grupo aqui também ou não? O, o, o Gustavo, agora eu estou confundindo, tem, não, tem, a... um Gustavo, tem, dois, tem um Gustavo que você me comentou. Acho que é. É, o Gustavo, Gustavo... é, o Gustavo, Gustavo... Soares é o que trabalha com compreensão de código. Ah, tá, tá. E, e, e, não, ele está em outro grupo, ele tá... o chefe do Gustavo, uh, infelizmente eu não conheço o Gustavo pessoalmente, por causa desse nosso COVID, ele entrou recentemente, e eu também vivo, vivia na minha caverna, uh, uh, então, eu não conheci ele pessoalmente, mas o chefe dele era do RISE. O chefe dele teve um projeto grande de síntese de programa. Ele criou um grupo enorme e agora o Gustavo está trabalhando com ele, o Sumit. Eu gosto é, muito eu... dele. É, Estou vendo que tem umas figurinhas carimbadas aqui do, é. da engenharia de software Christian Bird, que eu lembro assim. Da... Ah, legal, uma... legal. O... Tom Zimmerman, né, que a gente brincava quando eu tava lá, que eu, eu passei um ano lá em Raleigh, na North Carolina State University, aí tinha um, um, um aluno lá da Laurie Williams que ele brincava, não, qualquer assunto que você pensar, o Tom Zimmerman qual escreveu um artigo Sim. sobre... Ah, legal, legal, o mundo é muito pequeno mesmo, né, ah, é incrível, é, e quanta interseção. A... A Denei Ford Robinson, que eu acho que fez doutorado lá também na North Carolina State University. Mas eles é... trabalham juntos, o, o Chris, o Tom e a Denei trabalham juntos. É, não, estou confirmando aqui, Sim, ela fez é? realmente é. lá. É, legal, porque, legal, porque eu acho que o pessoal da NC State, a Laurie Williams, tinha outro que já saiu. Agora está no Google, o. É. Emerson, Emerson Murphy. De vez em quando eles faziam uns estágios aí na Microsoft, mas quer dizer, eu sei que a Microsoft Research é uma coisa gigantesca. Quantos funcionários, é. mais ou menos, tem aí em Redmond? Acho que em, em Redmond deve ter uns 200, entre 200, não, 300, acho que são 300. 300 né? Isso, a Microsoft Research, né? De, de Redmond, é. Não, mas Microsoft Research acho que são mil. Se você juntar Índia, China, Cambridge, Nova York, se juntar tudo, dá uns mil, eu acho. Redmond é bem perto de Seattle, não é? É, bem perto, é bem perto. É, tá tipo, se não tiver trânsito, 15 minutos. É era ah, maravilha. É, é. Uhum. Eu, eu moro em, em Redmond. Sabe? E, é, e é um lugar, eu imagino, com um clima bem mais frio que Rio de Janeiro. Muito, muito, muito, muito. É, mas, ah, mas você acostuma, né? É, eu, eu morei antes de, Eu passei cinco anos e meio na Califórnia, que foi um. Tipo assim. Do Rio para a Califórnia já é bem mais frio a Califórnia, mas a tem sol direto. Depois você vai para Seattle, chove muito, mas tem uma vantagem: é, é, a quantidade de árvore é absurda, é absurda. A gente tem árvores gigantes. Eu me lembro da primeira vez que eu vim visitar. Se às vezes tem corredor assim, são aquelas árvores gigantescas, você vai passando no meio e sem parar, sem parar. São milhares e milhares de árvores, né? Uh, isso é muito legal, uh, eu gosto muito, uh, eu não consigo nem imaginar, o ar também é super limpo, porque chove muito e tem muita árvore, uh, uh, quando eu vou agora na Califórnia, eu putz, o ar aqui uh, não é, é a mesma queima coisa. Queimada acontecendo lá ah, é, também. Queimado, tem queimada, tem é, queimada, <risos> faltando água, aqui não vai faltar água nunca, é muita água aqui, <risos> a gente tem alagamento, diferentes problemas, uhum. mas eu, eu gosto muito, mas, mas é, essa época do ano agora é barra pesada, porque o sol aparece muito tarde, quatro e meia acabou, não tem mais sol. né Mas no verão é o contrário, dez horas da noite, a gente às vezes tem sol, nove né? e meia. É. E você falou já, já que a gente está, já finalizou um pouco a parte técnica, né? quer dizer, já finalizou a parte não. técnica, agora eu queria fazer uma pergunta que você falou que gosta muito de ficção científica. Agora. Se você for indicar para alguém que está aqui nos escutando um, um, algo de ficção científica para assistir, o que, é que você indicaria? assistir uau. ou ler. Né? Uau, uau. É, você ah, acabou mencionando não. esse Foundations. Foundations o que é? Uma é, série? É uma, é uma série, mas o livro é muito melhor. É, é baseado no livro de Isaac Asimov, o livro é muito ah. melhor. Tem parte da foundation é, eu não gostei muito não, da... tem partes muito legais, mas tem uma parte muito chata. É... Tem umas partes bem legais, mas uh, eu não recomendo fortemente. Eu assisto porque eu gosto de, de ficção científica. Uh, uh, mas uh, aquele. Vamos ver filmes recentes. Eu gostei muito do Arrival, uh, que tem a. Uh, que chega esses alienígenas que eles não conseguem se comunicar com os alienígenas. Aí tem um twist. Uh, uh, que os alienígenas eles não sabem. Uh, no mundo deles não tem essa noção de matemática discreta, é tudo contínuo, né, eles conseguem só ver, eu achei incrível a ideia, é também é. muito bonito. Ah, eu, apesar de ser da área de computação, não sou uma pessoa muito fã de ficção é. científica, mas esse aí, eu, a professora Carla, lá da UFPE, a gente troca mensagens no Twitter, né, quer dizer, ela, mensagens públicas, né? Mas é. É, ela escreveu, ah, assisti a rival, gostei muito do ah, sabor, assisti é, realmente é, é fantástico. Arrival. É fantástico, né? Eu gostei muito. É. É. Então a gente está tá terminando. Eu agradeço muito aqui sua, sua participação, Leonardo. Não, obrigado é. obrigado a você pelo convite. É, é, eu, você comentou que eu não, não, não falo muito palestra em português. Eu quero consertar isso. Uh, tava até conversando com o Alexandre da sua lista uh, de fazer um curso, às vezes, no Lin em português, ano que vem. Uh, a gente está tentando ver como seria possível fazer remoto. Ou, ou, uh, não sei se, se fazer em português ajudaria, mas vou tentar divulgar mais. Uh, é, mas é, é aquilo, isso não foi uma crítica, foi só uma observação. <risos> ah, não, não, não mas, é, não, mas acho que é importante. É, é, é importante. É, e uh, outra coisa também que eu queria fazer propaganda que a Microsoft está contratando pessoas uh, da América Latina para trabalhar remoto a gente teve o primeiro 25 pessoas se juntaram recentemente uh, eu acho que é, é uma oportunidade muito boa porque tem muita gente que não no Brasil a gente tem muita conexão com a família né nem todo mundo tá disposto a sair e ficar longe da família super difícil uh, uh, essa cisão de você não ter contato com a sua família é, e isso é uma possibilidade, a pessoa pode trabalhar do Brasil, de qualquer outra parte da América Latina, com, a, com o pessoal daqui de, de Redmond. Né? É, um, é um projeto é, piloto, porque a ideia é se der certo é, é, é expandir para o mundo inteiro, mas com a América Latina tem uma grande vantagem que o fuso não é tão grande. Né? Uhum. Então a gente já tem 25 pessoas, a maior, grande parte do Brasil. Grande é, parte do Brasil. E ia ser legal expandir, a tentar difundir isso, que vai ter mais levas né, de contratação. E pessoal que gosta de lógica vai ter o Pessoal que gosta de lógica, com certeza. Ah, yeah, e eu acho que muita gente vai beneficiar. É, o que eu diria é que tem outros fatores também. Por exemplo, os Estados Unidos é um país que é muito restritivo a certas carreiras, né? por exemplo... Minha esposa é médica. Se, se ela fosse para os Estados Unidos, ela teria que fazer não sei quantas ah, coisas para é. começar a trabalhar aí. Então, é, com é. certeza, tem isso também. Tem isso também. É, é, é complicado. É complicado, com certeza. É, a, a, e, e também a cultura é muito diferente. Eu, até hoje, eu me sinto, moro daqui a 20 anos, até hoje, eu me sinto, às vezes, assim, um assim, alguém que não faz parte. Né? Uhum. A, a, a, a onde eu vivo, assim, tem muito estrangeiro. Né? É, eu me mudei recentemente. A, a, a, a, o lugar onde a gente mora, todo mundo trabalha. Todo mundo, ninguém é americano, todo mundo é indiano, chinês e, e a gente que é brasileiro, né? E todo mundo trabalha Facebook, Amazon, Google, Microsoft. É. <risos> é, mas, é, tem isso aí. É, é, quando você está nesses bolsões é, é confortável, mas quando você sai... É... É, às vezes, é, o pessoal... Eu, eu passei um ano na Carolina do Norte, mas eu passei em Raleigh, né? Raleigh uhum. é... E dentro de, morando, literalmente, dentro da universidade, né? Aí é uma é. coisa, mas o pessoal fala, oh, se você for aqui para o interior, vai ter aquela cidade assim, que tem uma placa no início, ó, aqui todo mundo está armado. É, <risos> não é, é, não é. apronte, senão você vai levar um tiro, mais ou menos isso, né? Então... Não é, né? Tem... É. Minha filha mais velha, ela, ela, ela casou com um americano que a família dele, ele não é só coisa de armas, mas a família dele milhões de armas, é, é, aí que minha filha falou assim, se tiver o fim do mundo a gente tem que correr pra lá, tem uma, um bunker, é, eu nunca nem toquei numa arma é, na minha vida, não sei nem como é que é. Mas é isso, eu vou eu vou parar a gravação aqui, depois a gente uhum. continua conversando mais um pouco, mas só nos despedir dos, dos nossos ouvintes, das pessoas que estão assistindo aqui no, no YouTube, dizer quem tiver interesse em entrar em contato com você, sobre essas vagas, sobre lindo, tudo, tem, tem o Zulip. Você está lá no Zulip, pelo menos tô, de vez tô. em quando? Não, estou sempre lá. Eu, eu, eu não sou muito, eu interajo muito com com o Sebastian, com o Gabriel, com o Daniel, mas, mas eu, eu, se me botar a mensagem privada, eu respondo. É mais fácil para mim, por causa do, do e-mail agora não funciona direito. O e-mail tem tanto filtro de spam, que às vezes você acaba não recebendo. Né? É, mas é. então o meu chegou rápido, né? não é. sei se foi para o spam, mas... Não, não foi, não foi, não foi, não foi. Mas eu vou deixar o, o, o link, é, vou deixar principalmente o link para a sua página, e para o Zulip, para quem se interessar, aí a pessoa tá entra em contato. É. Muito obrigado mais uma vez. Bom, obrigado a você. Foi um prazer. Bom, e a todos que estão nos vendo e escutando, até o próximo episódio. É.